Português do Brasil, expressões com o verbo ficar. Olá, eu sou o professor Ricardo e neste vídeo eu vou te ensinar as 5 expressões com o verbo ficar mais usadas no Brasil. O verbo ficar é como o verbo to get em inglês. Ele tem vários significados, dependendo do contexto. O verbo ficar é um dos verbos mais usados em português. Você quer se comunicar melhor em português? Então, você tem que saber como usar o verbo ficar. Pegue papel e caneta, que a aula já vai começar! Ficar à vontade. Expressão usada para deixar alguém confortável, para deixar as formalidades de lado. Fique à vontade, o doutor vai chamá-lo em breve. Vejo que você gostou do churrasco. Fique à vontade. Pegue mais carne. Ficar de queixo caído. Impressionar-se ou surpreender-se muito. Ficar perplexo. Nós ficamos de queixo caído quando soubemos que o dono da padaria era um assassino. Todos no cinema ficaram de queixo caído com a última cena do filme. Ficar sabendo. Ter conhecimento de alguma informação sem querer citar a fonte. Fiquei sabendo que você vai deixar seu emprego, é verdade? Muito legal aprender todas essas expressões, não é? E para você que quer falar como nativo, eu fiz um material completo com mais de 120 expressões que nós usamos no cotidiano. Todas as expressões são em vídeo e com vários exemplos. Para saber mais, clique no link que está aparecendo na tela. Agora vamos ver mais duas expressões muito usadas no Brasil. Fica frio. Não se estressar. Não se preocupar. Fique frio, rapaz. Eu já achei a solução para nosso problema. Ficar de. Estar de acordo. Comprometer-se. Combinar. Eu fiquei de ligar para ele depois do almoço. Nós ficamos de ir ao cinema amanhã. Lembra? Ela ficou de me pagar hoje. Não sei se ela vai cumprir o que prometeu. E essas são as cinco expressões com o verbo ficar mais usadas no Brasil. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!